Você vai assistir agora a mais uma aula de economia. E nessa aula vamos conversar um pouco sobre o que pode fazer a curva de oferta ou de demanda de uma moeda se deslocar. Para isso, vamos observar aqui o mercado de câmbio para o yuan chinês. É por isso que temos aqui no eixo horizontal a quantidade de yuan e no eixo vertical o preço do yuan em termos de outra moeda, que nesse caso é o dólar americano. Aqui temos uma curva de oferta O1 e aqui temos uma curva de demanda. D1. Temos aqui no cruzamento entre essas duas curvas um ponto de equilíbrio. Já falamos sobre isso em outros vídeos. Vamos chamá-lo aqui de E1. Isso seria algum preço de dólar por um yuan. E aí, associado a isso, também temos uma quantidade de equilíbrio Q1. Isso é uma certa quantia de yuan negociada em um certo período de tempo. Qualquer que seja o período de tempo, esse gráfico ou esse modelo se aplica. Então, uma grande maneira de pensar sobre o que influenciaria a oferta e a demanda é pensar sobre quem detém a oferta e também quem está demandando essa moeda. Se estamos pensando sobre o mercado para o yuan chinês, a oferta vai ser de pessoas que possuem Yuan, e, na maioria das vezes, serão as pessoas do próprio país. É até possível que alguém sentado em Nova York tenha uma conta denominada em Yuan, ou tenha algum Yuan guardado na carteira, mas, na maioria das vezes, serão as pessoas do próprio país. Então, podemos escrever isso aqui, que é motivado, na maioria das vezes, pelo que acontece na China. Por outro lado, se estamos pensando sobre a demanda, é o contrário. Essas seriam outras pessoas que, por algum motivo, querem conversar ter sua moeda, sua moeda não yuan para o yuan. Então, são as pessoas que possuem outras moedas, que, em nosso caso aqui, é o dólar americano. Então, isso aqui tende a ser motivado por essas pessoas. É possível que alguém em Pequim esteja segurando dólares ou tenha uma conta bancária em dólares, mas, na maioria das vezes, vai ser motivado por outros países. Por exemplo, se nós pensamos sobre a oferta, o que poderia deslocar a curva de oferta para a direita? Ou o que poderia aumentar a oferta? Bem, deslocando a oferta para a direita significa que mais chineses querem vender seu yuan. Eles querem convertê-lo em outra coisa, que em nosso caso aqui são dólares americanos. Poderíamos dizer que é o aumento aqui na demanda por estrangeiros, por bens, serviços ou ativos. Nesse caso, pode ser um aumento na demanda por bens, serviços ou ativos americanos. Eles podem querer ativos americanos porque eles obtêm um retorno melhor nos Estados Unidos, ou talvez eles os vejam como investimentos mais seguros. Talvez eles queiram enviar seus filhos para uma faculdade americana. Então há uma demanda ou há um aumento em demanda por envios de jovens para as faculdades americanas. Então, isso é um serviço. Talvez eles estejam interessados em comprar mais carros americanos. Outra coisa que poderia aumentar a demanda por, digamos, produtos americanos é se houver uma diminuição nas tarifas sobre essas coisas. Com isso, essas coisas acabam se tornando mais baratas na China. Então, qualquer uma dessas coisas poderia deslocar a curva de oferta para a direita, que nesse caso aqui seria a curva O2. Associado a isso, teríamos uma nova taxa de câmbio de equilíbrio. E um novo valor de equilíbrio aqui em relação à quantidade negociada em um intervalo de tempo. Observe que o preço do yuan caiu devido ao fato de que mais pessoas estão demandando mais produtos americanos nesse caso. E, claro, se a gente inverter as setas aqui, se tivéssemos uma demanda menor por, digamos, produtos americanos, serviços e ativos também, então a curva de oferta seria deslocada para a esquerda. E aí o yuan ficaria mais caro em termos de dólar. Americanos. Agora, do lado da demanda, funciona ao contrário. Sendo assim, o que poderia deslocar a curva de demanda para a direita? Eu vou chamar essa curva aqui de D3. Vamos supor que a curva de oferta não foi deslocada. Então, isso aqui vai para E3. Com isso, o Yuan se tornaria mais caro. E isso faz sentido. Mais pessoas estão demandando isso. Agora, também temos uma quantidade diferente. Vamos chamar isso aqui de Q3. Mas o que faria essa curva se deslocar dessa forma? A demanda por Yuan vai subir, por exemplo, se você tiver um aumento na demanda por produtos, bens e serviços chineses por estrangeiros. Então, se tiver um aumento no número de americanos que estava segurando dólares ou segurando dólares e que pensariam em ter um retorno melhor investindo na China, porque talvez esteja crescendo mais rápido, talvez eu queira converter os meus dólares em yuan. Talvez eu queira comprar yuans com os meus dólares para participar do mercado de ações chinês e, aí, comprar ações, ou comprar alguns imóveis chineses ou alguma outra coisa. Enfim, acho que você entendeu a ideia. E, claro, obviamente, se a demanda por bens, serviços e ativos chineses diminuir, a curva de demanda seria deslocada para o outro lado. Eu espero que você tenha compreendido tudo que eu conversei aqui com você e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima!